Fala, guerreiros! Thiago na área, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma exploração, mais uma lenda nova que foi passado para gente, certo, Thaís? Isso mesmo, Thiago, já estamos aqui na frente, né? Estamos aqui na frente. Pelo que eu vi, a casa já está aberta, a porta está aberta ali. A gente não entrou lá ainda, pessoal, a gente vai entrar junto com vocês. O que foi nos passado é que aqui morava uma família nessa casa e a mulher... Ela, alguma coisa entrava nela, possuía ela, né, Thaís? Direto, dizem que direto ela era possuída por algum demônio, por um né? demônio. E diz que o padre vinha aqui a cada seis, cinco meses fazer, fazer exorcismo, exorcismo nela. Que o trem, quando pegava ela, ficava feio mesmo, Thiago. Cara, tem pernilongo a Miguel aqui. Diz que todo mundo conhece conhecia essa mulher, todo mundo tinha até medo dela, porque... Do nada, assim, ela já... Ela, ela, alguma coisa entrava nela, Eu né, entrava Thaís? Entrava nela e ficava ruim. É. E na última vez que o padre veio aqui pra fazer o exorcismo, o demônio que estava dentro dela eh, não quis sair e acabou fazendo ela se matar. E depois disso, a família pegou isso e mudou da casa, né, Thaís? Aham. Uhum. Tiago, eu fico imaginando, porque diz que o negócio era feio mesmo, diz que ela se transformava, a voz dela se transformava. Sim, diz que os filhos viam e ficavam aterrorizados, diz que era feia a coisa, e né, Thaís? Diz que ela era uma boa pessoa, Tiago, Sim. só que diz que nunca saiu dela, ficava. quando o padre vinha e fazia o exorcismo, ela ficava boa durante um tempo, sabe? Sim. E depois voltava, ai, estranho isso daí, né, cara, imagina? É ah, mas demônio pra é família, assim mesmo. Pra família, pra família, imagina conviver com um negócio desse, então. não sabe qual o momento que ela vai ficar desse jeito Super não tá pegando você ah, rapaz que tá de bastante Thaís eu reparei aqui você viu que tem uma casa aqui, aqui na frente do negócio uhum. Bom, eu acho que é olhar. uma casa de cachorro vamos dar uma olhada em tudo aí galera a gente tá fazendo a exploração agora de dia aqui vamos entrar lá dentro vamos conhecer também ver como que é a casa né Thaís Isso. peço para você deixar o like se inscrever no canal e também se inscreve no canal principal nosso que é o Thiago Furacão que a gente vai de noite nas lendas e chama para tentar capturar né Thaís Isso. aparições manifestações Vídeo top lá, galera. O link esse, tá na descrição. Esse canal aqui é só pra gente vir de dia explorar o local, ver se não tem buraco, pra gente voltar durante a madrugada. E durante a, a, madrugada, a madrugada a gente faz a exploração sobrenatural. É isso a aí, investigação galera. sobrenatural. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Então bora. Thaís, vamos dar uma olhada aqui primeiro? Vamos. Daqui a pouco os mosquitos levam nós. Cara. Então, longo, né, muito cara? mato, Nossa. né? Olha, tem bastante trilha aqui. Ah, aí, Eu acho que era tipo uma casinha de cachorro, um canil. É. Pela altura ali. Escutou? escutou? Você escutou? Ah, um oh, o carro parou lá, ó. aqui tem uma, um negócio de caminhão antigo, aqui eu acho, Thiago, que deveria ter uma tuia, sabe, pra guardar veneno, ser. Veneno um barracãozinho. é né? susto. Tomar cuidado com a gente É, provavelmente que era de coisinha de cachorro né? um canil, né? É, deveria ser. Porque olha a altura aqui, ó. A sua lanterna, ela tá pra, Hã? pra frente. Iluminha aqui pra você ver. Não. Uhum. Tá ah, tá certo. Vamos lá pra casa? Vamos. Aqui era, então, eu acho que era uma toia de guardar as coisas e ali um terreirão. E o nosso carro tá lá na frente. Cara, e aqui é só plantação, galera. Plantação aqui. Até nós vindo pra cá, nós viu bastante trator, coletadeira já colhendo, né? Sim, já tá parece, na época de colher. Pelo jeito, tem um fundo ali também, ó, tá vendo? Parece que é grande essa casa, hein, Thiago? Vamos ver se a gente consegue entrar. Thiago, parece uma casa boa, né, cara? Parece boa, né? Material, tudo. Cara, olha aqui onde o bicho picou. É. Será que não vai conseguir entrar aí, cara? Então. Não dá pra pisar ali não dá não? Nossa, tá muito pequeno. Parou, mato. Tá por ali? Não dá. Conseguiu aí? dá para vir. Uh. Cara do céu, faz tempo pelo jeito, hein, ó. Meu Deus do céu. Diz ah. que foi a última família que morou aqui, né Tiago? Foi, depois ninguém mais quis é. morar aqui Na verdade, o dono não quis mais colocar caseiro aqui, né? Sim Diz que o dono morava na cidade, pessoal, e quem morava aqui Era, era caseiros, o caseiro pessoal era, que trabalhava Era o caseiro que trabalhava Licença. licença Aquele chão vermelhão, passar assim Que era uma sala, será? Uhum. Provavelmente olha aqui, tem isso cadeado ali, ó. Tá vendo? Uhum. Tem alguém Que Casa sinistra, velho. Cortaram o fio, ó. Eita, Thiago, estranho. Então, como que... é? Um quarto? Um quarto aqui? Um também. Né? Mas era uma casa boa, gente. Uma ó, nossa, alvenaria, cara. né? De frente, né? Quem achou isso aqui uma casa boa, que daria para morar, comenta aí nos comentários. Ah, é só jogar um piso aqui, ó. É, passar um pisinho aqui. Cara, mas eu achei que ela ia ter um clima mais pensado, Thiago. De dia... Ih... E... Ah, de dia outra coisa, não sei Foi Foi bicho. Então, mas geralmente a gente entra em algumas casas tem um clima meio estranho, né? Deixa eu Sim. Um Mas essa cozinha é sinistra? Olha né? aí em cima da sua cabeça. Tem, é, velho? Tem nada que dá para subir, né, velho? Não tem. Ó, outra janela tá cadeada. Um cadeado. Todas as janelas aqui tem cadeado. É, as três que nós já vimos aí. Ih, é um quarto grande, tá? Olha o tamanho é, desse quarto aqui. Tá eu alguma coisa aqui. Eu queria olhar lá em cima. Parece que tem alguma coisa escrita aqui, ó. Parece mesmo. Fã, fã, sei lá o que tá escrito aí. Parece que foi feito com a unha, Thiago. Agora olhando, parece que foi feito com a unha. Será que... Entrou o negócio dela e ela fez isso aqui com a unha assim. Sim, ah, é. lá, escreveu o calor. É velho. Nossa, velho, banheiro muito assim. sim. Então, estranho, né? Isso aqui, ó, pendurado aí, ó, na porta. Muito estranho. Acho que era pra ferrar. É, filma, Vai, Que uh menino, -uh. Tem moral um de abrir a patente aí? <risos> Tá limpo. É, geralmente a gente vai nos locais aqui. para pra vocês verem que almoçar depois. De verdade. Ó, cupim aí, ó. Ó, cadeado Olha aí o cupim também, ó. Então. Tá cadeado aí? Tá. Você sabe onde tem um cupim, né? Olha ali. Demora. Ó, trincado. Ali é mais um quarto? Aqui eu acho que é uma espinha é uma vez assim, cara. Ah, porque menor, né? Então, era provavelmente sala, dois quartos, banheiro, cozinha e aqui uma despensa. Grande também, né? Grande. Olha. Acabou até uma cama aqui, tia. Que? Que, aqui, tia. É isso? que? que é isso? isso aí, não sei. Olha, todas as tomadas estão com fio cortado. Por é isso que você tem alguém chamando? Chamando? Estão aí? Não. Estão aí, cara? Você não escutou nada? Não. Aqui provavelmente era o fogão, ó, cuidar um o tanto de gordura na parede. Verdade, hein? Ah, olha a varanda. É era uma varanda aqui. olha aqui. Ai, sandália dela, tia. Sandália dela? Ah, deve ser, ué. Olha ali, roupa, é. ó. Olha a marmita ali, ó. Olha marmitona. Olha, tem um carrinho de bebê. Aqui, que né? do bicho, hein? Diz que era uma família, mas não foi fácil, a tinha quantos filhos, né, não foi então, Aqui era um balcão, eu acho, hein. E aí era o tanque? Aqui é provavelmente era é o um tanque. Só que tinha alguma coisa aqui. Ó Tiago, não... acho que lá era a caixa d'água. Acho que aqui na câmera não dá pra ver, mas ó, tá vendo que lá ah, ar lá? é lá? verdade. Acho que era a caixa d'água ali. Caixa d'água mesmo. Ó, pezinho de goiaba, com as goiabinhas. Será que então? não tem nada ainda? Não. Ah, e aqui eu acho que tinha mais coisa, ó. Tinha mais uma varanda. Então, é... Caiu eu outra, não. né? Eu, porque eu vim isso isso que eu falei. Ah, tem uns tijolos ali. Galera do céu, que... Aqui cara... eu acho que era tanque, né, amor? Ó. que era o tanque, eu acho que aí era a máquina. Que casa louca, cara. Olha os varalzinhos aí em cima da sua cabeça. Mas, Thiago, é uma casa boa, né, cara? Boa. E o, pra... e o patrão, né, o dono do sítio, não quis de jeito nenhum que mais ninguém morasse aqui, Niques. cara. Será que o problema era a casa? Eu acho que ele ficou com medo de ser a casa, né? Tipo, como a mulher faleceu aqui, Sim. vai que ficou alguma coisa aí. Então, olha ali, tem uma janelinha, cara. Uh -uh. Você acha que ele poderia ter achado que o problema era a casa? Eu acho. Pode ser também. Então, a casa. não foi falado pra gente, pessoal, que vê alguma coisa aqui, né, Thiago? Não foi falado. Não, a né? única coisa que foi falada pra gente é sobre essa mulher, o que aconteceu. Isso. E depois ninguém quis mais vir. Que ninguém quis mais ficar aqui. E que mas ela nem... morreu aqui dentro. É, que ela morreu aqui em um desses exorcismos. Mas gente, f... imagina as crianças, se ela tivesse filho, né? Provavelmente tinha, porque foi falado que era uma família. Imagina as crianças vendo um negócio desse. A gente pode vir um dia à noite aqui, daí tá chamar, chamar, chamar, chamar e ver se tem alguma ver coisa. Ver se tem alguma cara. coisa ruim aí. Aqui fica legal também, cara. A gente qualquer coisa deixar umas câmeras gravando a noite inteira. Sim, ó, colocar uma aqui fora, assim, Pô, ó. Não grava a noite inteira por causa de bateria. É. Mas grava um bom tempo, né, cara? Como aqui, como aqui, Thiago, ó, tem a visão praticamente da casa inteira, ó, né? Sim, Entrada para os quartos aqui, daria para deixar uma câmera bem aqui assim, ó, Fica filmando tudo. Fica mesmo, cara, pega a visão da, do, de tudo aqui, né? Uhum. Mas isso daí é só se o pessoal quiser que a gente volta de noite, uhum. né? É, pessoal, aqui é um local muito longe, muito longe mesmo. E a gente veio aqui, né, Thaís? Pra, passaram alguns locais para gente, né? Uhum. Para essa região e a gente está fazendo a investigação. É um local assim, bem distante. Mas se vocês quiserem, a gente vem aqui e faz a investigação. Porque a casa aqui, falar para você, cara, é tipo assim, ó. Olhando assim, é uma casa grande, boa, tudo. Sim. Mas é um mistério mesmo a casa. Por que, que ela vai estar tá assim, né? Então, e a sabida do acontecimento aqui é mais estranho ainda. O que eu acho mais mistério é o dono, suponhando. Tipo assim, a casa é boa, ele poderia pôr outras pessoas pra trabalhar aqui, né? Então, mas vai saber também que seria. Ele... Será que ele já não viu nada aqui? Será que uhum. não aconteceu nada com ele? Então, Entendeu? Não sei. Quem passou isso daí pra gente é quem conhece da, dessa Sim. história aqui, né? E a gente veio hoje pra conhecer. Se hum. vocês quiserem, a gente volta de noite pra saber se realmente existe alguma coisa, se tem alguma coisa que ficou aqui no local, né Tia? É. Yeah. Porque muito acontece, Thaís, tá? esse negócio de exorcismo acontece muito, tá? Lógico que acontece. A pessoa acabar morrendo em exorcismo. E disse que era direto, né, Thiago? Que eu tinha que fazer. Diz que ela ficava um tempo bom, depois voltava esse trem ruim nela. E eu escutei alguém chamando, cara. Estranho. Ui. Cabelha? Cabelha? e não tem ninguém né cara? vamos sair ali ó ó aqui tinha até uma, uma calçadinha para ir até o final aí pelo jeito essa casa aqui faz tempo que ela tá assim hein cara faz, faz tempo. Ai. E aí galera mais aí uma exploração se você gostou dessa lenda aqui, dessa casa, deixa o like aí, ó. Se inscreva aqui no canal e deixa no comentário se vocês querem que a gente venha aqui de noite. Instala câmeras, faz alguma comunicação, né, Thaís? Isso, a gente tenta. Vem com o K2, vê se tem alguma coisa aí. Deixa uma. Deixa aí na, nos comentários aí. Vambora, Thaís? Vamos lá. Galera, até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!